O exercício 53 usou essa charge aqui, ó. Tá vendo? A gente tá vendo o quê? Um planeta doente. Então, essa charge, ela retrata o quê? Os dados apresentados pelo relatório do Estado do Clima 2018. Sobre os efeitos da emissão dos gases estufas na atmosfera. Então, em relação a esse assunto, algumas afirmativas foram apresentadas. Então, eu vou fazer uma por uma e vou falando se tá certo, se tá errado... Porque a é coisa porque é muito barulho, vocês me avisam, porque está começando a chover. Então, se chover muito, faz muito zoeira, mas vocês me falam. Então, vai. Na primeira afirmativa, fala o seguinte: os poluentes atmosféricos estão retendo uma parte da radiação que seria refletida para o espaço em condições normais. E essa parte. Retira... Não dá a tela, não, Janete. Não dou, não? Vou fazer, de novo. Vou fazer igual fiz da outra vez, Aí, então. Vou terra. sair e entrar de novo. Não. Mas já deu certo, mudou. Aí, agora mudou? Mudou. Tá, eu vou fazer assim, então, toda vez que eu for mudar de tela, eu saio e entro nela, para não dar problema, igual a da outra vez. Então, no número um, os poluentes atmosféricos estão retendo uma parte da radiação que seria refletida para o espaço em condições normais. E essa parte retida causa um importante aumento do aquecimento global. Isso seria certo ou estaria errado? O que, que são os poluentes atmosféricos? São o quê? São substâncias que estão presentes no ar que a gente respira. Mas eles têm o quê? Uma concentração maior nas cidades que são o quê? Industrializadas, porque eles emitem mais gases poluentes. Então, esses poluentes, eles podem ser originados, tanto de atividades naturais, alguns são, é, são naturais, e outros de atividades que é antrópicas. E o que, que são isso? Resultantes da ação do homem, ou seja, a cidade é muito industrializada, tem o que? Uma ação do homem. Então, aumenta essa poluição. Então, no nosso planeta, essa radiação realmente é emitida pelo Sol e o planeta devolve uma boa parte dela para o espaço através da radiação reflexão de calor. Ou seja, a radiação vem e ela é refletida uma boa parte dela de volta em forma de calor. Então, sim, os poluentes atmosféricos estão retendo uma parte dessa radiação que seria refletida para o, para o espaço né, em condições normais. E essa retirada, essa parte que é retida, né, ela vai causar, sim, um importante aumento do aquecimento global. Porque se ela fosse absorvida e fosse devolvida, sem reter alguma coisa, a gente conseguiria ter um aquecimento. Não teria, quer dizer, um aquecimento. Mas como algumas... Partes ainda ficam retidas aqui por causa dessas, desses poluentes atmosféricos. Então, sim, a gente tem um aumento de aquecimento global. Então, a, pergu a pergunta número um, ela está certa, sim. E como que vocês vão estudar sobre essa parte de gases, poluição, é, chuva ácida, chuva... Como é que fala? A parte de poluição não só atmosférica, poluição também de rios, essas coisas, é mais na parte de química ambiental. Precisa saber isso tudo? Não. Mas vocês podem ver, sim, o que é poluentes atmosféricos? Você pode ver o que, são efeito, o que é efeito estufa? Só mesmo o básico, para vocês na hora que lerem uma pergunta, vocês já terem uma noção do que está falando. Na segunda, ela fala que entre os principais gases do efeito estufa estão os dióxido de carbono, o metano e os óxidos de enxofre. Sim, mas são cinco os principais gases do, do efeito estufa. O primeiro é o dióxido de carbono, que é o mais abundante entre os gases que geram, né, que causam o efeito estufa, porque ele pode ser é, emitido a partir de diversas atividades humanas. E também através de, quê? de combustíveis fósseis, carvão mineral é, o petróleo. Tem algumas atividades também que emitem esses gases. O segundo é o quê? O gás metano. Ele é o segundo maior contribuinte para o aumento da, da temperatura na Terra. E ele pode, ter, ele pode ser 21 vezes maior que o dióxido de carbono. Ou seja, a gente tem... Mais liberação de gás metânico do que de dióxido de carbono. O outro é o óxido nitroso, que ele pode ser emitido por bactérias no solo ou também dos oceanos. Os gases fluoretados, que são produzidos pelo homem, né? Para atender o que As necessidades industriais. Então, muita coisa é feita pelo homem, infelizmente. E o dióxido de enxofre, que é um dos poluentes do ar mais perigoso, mas por quê? Porque ele acontece a partir da impureza nos combustíveis fósseis e ele principalmente vem de atividades como queima de diesel, né, em veículos como caminhão, né, que são veículos mais pesados, tem também carvão, petróleo que as usinas de energia ou de fundição de cobre utilizam. Então, alguns gases são cinco os principais, né? E aqui falou de quatro. Falou de três, que são o carbono, o metano e o enxofre. Então, ele está certo. São um dos principais, sim. Então, o número dois está correto. Já no número três, fala que a Terra é capaz de receber radiação emitida pelo Sol e devolver grande parte dela para o espaço através de radiação de calor, mantendo condições naturais de temperatura. Sim, a Terra é capaz, eu falei no número um, que a Terra é capaz, sim. Ela absorve. Ela recebe essa radiação emitida pelo Sol, vai devolver grande parte dela através da radiação, só que é, é radiação reflexão, ou seja, ela vai bater e grande parte vai voltar. E sim, ela mantém as condições normais de temperatura. Mas a radiação solar, é, como ela é a energia que é emitida pelo Sol, né, através de ondas eletromagnéticas, ela, depende, ela faz com que a gente mantenha a vida na Terra, essa radiação. Só que ela determina o quê? Algumas tendências atmosféricas e climatológicas. O quê? Essa radiação, ela ajuda o quê? Na fotossíntese das plantas, alguns outros processos. Então, ela não poderia ser totalmente refletida de volta para o espaço. Ela teria que ser, alguma, algumas partes dela poderia ficar o quê? Retida para que ajudasse no ecossistema. Então, aqui, só de falar que ela, ela volta... Né, boa parte de volta e manter as condições normais de temperatura ela está errada porque ela não vai manter só as condições normais de temperatura, ela vai ajudar na fotossíntese e outros processos então a número 3 está incorreta as florestas contribuem para absorver o dióxido de carbono e diminuir o impacto causado no efeito estufa bom, se a gente for olhar a gente pede para não fazer o que? desmatamento, não é? mas por quê? Por que a gente pede para não cortar a árvore, tentar plantar a árvore? Porque as florestas, não só as florestas, né? mas quanto mais a, maior a concentração de árvore, de vegetação, é melhor do que aquelas isoladas, os pontos isolados. Então, a floresta é muito importante para quê? Para absorver esse CO2. Por quê? Porque quando elas crescem, elas vão transformando o CO2 é, atmosférico em matéria orgânica sólida. Para ajudar o quê? Na fotossíntese. E isso faz com que limpa o quê? A atmosfera. Então, se a gente tiver um aumento de árvores plantadas, ao invés de ter um aumento de árvores derrubadas, a gente vai fazer o quê? Com que diminua a concentração de CO2 na atmosfera. E quando há uma queimada na floresta, né, que não é só derrubar a árvore, mas quando eles põem fogo em florestas, o que acontece com o gás carbônico que estava armazenado, que ficou armazenado durante esse tempo todo nas, nas plantas que estavam nessa floresta? Eles são emitidos de volta à atmosfera em minutos. Ou seja, tudo que as plantas absorveram para ajudar, quando eles desmatam ou quando eles queimam, volta tudo para a atmosfera. Então, realmente, o número 4 também está certo. Que as florestas, sim, contribuem para absorver o dióxido de carbono. E o número 5, o aumento da temperatura global permite que um ecossistema, um ecossistema mude e espécies podem ser forçadas a sair de seus habitats? Sim. Por quê? O que, que vai acontecer? Se a temperatura está aumentando, algumas espécies elas podem ser extintas ou vai ter que se mudar para um local que, se, que seja semelhante aonde elas estavam. Ou seja, elas vão quê? Se espalhar em outros locais, elas vão invadir outros ecossistemas, fazendo com que alguns ecossistemas diminuam ou podem é, extinguir aquele ecossistema para que elas possam sobreviver ali. Então, sim, esse aumento da temperatura, ela força a saída dos habitats elas podem destruir algumas espécies, pode né, dar a extinção de algumas espécies e diminuir a quantidade delas. A gente pode ver também que quando colocam fogo em florestas, pode ver os bichinhos correndo. Ou seja, se tem uma cidade próxima a essas florestas, eles vão invadir o quê? As casas. Quando é animal ainda mais dócil, ainda vai, mas se for um animal feroz. Ou seja, vai acabar fazendo com o quê? Matando pessoas para ele que eles possam sobreviver. Então, é isso que acontece num no, no ecossistema. Quando acontece alguma coisa com eles, eles vão invadir outro ecossistema. Vai derrubar, vai extinguir eles ou vai diminuir muito, porque eles também precisam de sobreviver. Então, a número 5 também está correta. Então, vamos ver qual que é a letra certa do número 53. Só a 1 um está certa? Não. Nós vimos que é a 1, um, a 2, a 4 e a 5. A letra B também não é, então é a letra C, porque a letra D é a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E a 3 não, a 3 está errado, então é a letra C nessa questão número 53. Se vocês quiserem, se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode perguntar, não tem é problema, não, tá? Eu paro aqui, eu respondo, para a gente vai voltando. Alguém quer perguntar? Nada não, por enquanto não. Quer vocês também vão anotando, no finalzinho vocês podem me perguntar, tá? Mudou o exercício. Sim. Então, no número 50, ó, 54, fala que em um laboratório é comum a prática de coleta de gás pelo deslocamento da água, conforme essa figura está aqui. Ó. Então, supondo que nesse experimento aqui, 6,4 gramas de gás oxigênio é coletado sobre a água... Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Fala então, aí. Ah, você não conseguiu fazer qual, Gita? A 53 ou a 54? A 54. A gente vai fazer, que aí você vê às vezes onde você pode ter errado. Então a água, então é coletada sobre a água 35 graus Celsius e a pressão total é de 0,980 Tm. E o volume aproximado em litros que o gás irá ocupar, a gente não sabe. Então ele deu os dados do exercício e as letras para a gente fazer e ver qual que é a letra correta. O que, que acontece nesse tipo de exercício? Eu falo muito com, com os meus alunos. Toda vez que vocês começarem a fazer um exercício, anota tudo que está escrito. Por mais que você não vai usar, ainda mais quando é exercício de conta. Tudo que o exercício for colocando, vocês vão anotando. Agora eu anotei aqui, tá vendo? Dados. Eu fui anotando tudo que tinha no exercício. Por quê? Fica mais fácil você visualizar do que você ficar voltando toda hora no exercício e ver o que está escrito. Então o exercício nos deu o quê? A massa de oxigênio, que é o quê? 6,4 gramas. Deu uma temperatura de 35 graus Celsius. Deu a pressão total de 0,980. Aqui embaixo, na, deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Ó, ele deu ó, a pressão da água e o R. A gente vai ver o que, que ele significa. Ele deu a pressão da água, ele deu o R... E se você for olhar a figura, ó, ele deu o quê? Ó? Que a pressão do O2 é igual à pressão total menos a pressão que Da água. Então, a gente tem o valor da pressão total e a pressão da água. mais fácil de achar a pressão do oxigênio. Então, ó, a pressão total é 0,980 e a pressão da água é 0,056. Então, esse menos esse dá 0,924. Até ele. eu esqueci de colocar aqui, vou até colocar aqui. Dependendo da prova, apesar que aqui não pede, mas tem locais que pedem para colocar. Então, a gente já fez algumas anotações do que, que o exercício deu para a gente. Às vezes demora um pouquinho na prova, mas é melhor que lá na frente você economiza tempo. Só que, para resolver essa questão, a gente vai utilizar o quê? Essa equação aqui, ó, o PV é igual a NRT, que é a equação de Cleiteron. E essa equação também ela é conhecida como a, a equação dos gases que, perfeitos, que são os gases ideais. E que a gente utiliza para relacionar as grandezas de estado dos gases com o número o de mols. Então, o que, que significa o P? Pressão, é só para vocês terem uma noção, né? Para saber o que, que é. Na prova, vocês não precisam colocar isso, não. Mas vocês têm que saber como que é feita essa equação aqui, tá? Ó, o P é pressão, o V é volume. O N é o número de mols. Como que a gente acha o número de mols? A massa dividido pela massa molar. O R é uma constante universal dos gases perfeitos. Então, ela tem um valor, como ela é constante, ela tem um valor fixo, que é o 0,082. A temperatura, a gente tem que utilizar em Kelvin. Então, o que, que a gente viu do exercício? Nós temos a pressão do oxigênio, que é 0,924. O volume é o que a gente quer achar. E como que a gente vai achar o número de mols do oxigênio? O exercício deu a massa do oxigênio, que é 6,4. E a massa molar do oxigênio... A massa do oxigênio molar é 16, mas a gente é, tem dois oxigênios, que é O2. Então, vai ser 16 vezes 2, que é igual a quê? 32 gramas. Então, dividir 6,4 por 32, então o número de mols do oxigênio vai ser 0,2. O R é uma constante e a temperatura foi dada em graus Celsius. A gente tem que passar ela para Kelvin, nunca pode esquecer isso. Como? A gente vai pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273 para achar a temperatura em Kelvin. Então 35 mais 273 é igual a 308 Kelvin. Então, tendo esses dados aqui, a gente vai fazer o quê? Nós vamos jogar na fórmula aqui. Então a pressão foi 0,924 o V nós queremos achar. Número de mol, 0,2. O R, 0,082. Vezes 308, que é a temperatura. Então, a gente vai multiplicar e dividir. Vamos passar o 924 para cá. Então, vai ser 5,0512. Se vocês não tiver calculadora também, pode, pode arredondar, não tem problema. Eu deixei inteiro aqui, para ficar mais fácil. Então, 5,0512 dividido por 0,924 dá 5,46. dá 5,46, aquela dízima periódica. Mas se você for olhar no exercício, as alternativas, tem o quê? 5,46, tem 3,98, 1,12, 0,14. Ou seja, se tivesse um 5,47... Poderia ser o 5,47, porque a gente estaria arredondando para cima. Mas como não tem, o único que tem é o 5,46, então a gente vai deixar. Então a resposta no 54 é, o 5, é a letra A, o 5,46. E alguém falou que não tinha conseguido fazer, foi a Gita, né? E você, você lembra onde que você errou na hora que você estava fazendo essa, essa questão? Ah, tá, você não lembrou a fórmula Algumas provas, eu não sei A vestibular em Enem, não Mas tem alguns lugares que dão as fórmulas Porque eu, na, quando eu estava dando aula Mais presencial, né Que agora eu só dou aula em, em meus cursos online Normalmente eu dava a fórmula Para os meus alunos, porque eu falei com eles Se vocês não estudarem, não souber para que, que serve a fórmula Não adianta nada eu entregar na prova Vocês têm que saber o que, que é Então para mim não importa de passar as fórmulas na prova Vocês têm que estudar para saber onde vocês vão usar ela a maioria das provas não dão, não. Pode ser por isso, então. Mas quando você vê que tem pressão, é, tem volume, tem uma constante, tem temperatura, você vai usar essa equação de Clapeyron. É só estar mais ligada nisso que vocês conseguem fazer. Vou fazer os 55. Ana 55 fala que as propriedades físicas, como o ponto de ebulição e o ponto de fusão, são importantes para auxiliar na diferenciação entre as substâncias puras e misturas. Então, esse gráfico aqui apresenta a curva de aquecimento do X. Então, a gente está vendo ó, que ela vai aumentando no ponto de fusão, aí ela fica constante, aí ela vai subindo, depois ela fica constante e vai subindo. Então, a partir desse gráfico aqui, a gente precisa saber se essa mistura aqui, né, que é o x no caso, é uma mistura azeotrópica, é uma substância pura, é uma mistura eutética, ou são duas substâncias simples. Então, colocando errado. Então, nesse exercício aqui, você precisa, você precisa saber pelo menos o básico, ou seja, precisa saber é, muito detalhadamente que são misturas azeotrópicas, eutéticas e pura, não. Você precisa só saber, assim, o... vou falar aqui o que, que é. Vamos lá, a mistura azeotrópica, o que você precisa saber sobre ela? Que na mistura azeotrópica, a ebulição é, o ponto de ebulição que é constante, só o ponto de ebulição. Eu ainda escrevi outras coisas, eu vou escrever outras coisas para vocês no PDF que eu vou mandar, só para vocês darem uma olhada. Mas vocês precisariam saber nela que a mistura isotrópica, o ponto de ebulição é constante, mas o ponto de fusão não. Por quê? Porque essas misturas vão se comportar como uma substância pura, mas durante o processo de ebulição. Então, quando ela vai ser aquecida, ela vai começar a passar do estado líquido para o gasoso e a temperatura de ebulição dela vai ficar fixa. Ou seja, até que ela passe para é, a para o estado gasoso, ela passa todinha para o estado gasoso. Então, a mistura azeotrópica, só o ponto de ebulição é constante. Na mistura eutética, o ponto de fusão que vai ser constante. E o que, que são essas misturas eutéticas? São as que comportam-se como uma mistura pura, mas no processo de fusão. Só no processo de fusão. Então, quando a mistura vai ser aquecida, ela vai começar a passar do estado sólido, para o estado líquido. Então, a, a temperatura de fusão vai ficar constante. Até que a toda esteja toda no estado líquido. E nas substâncias puras? O ponto de fusão e o de ebulição são o quê? Constantes. Ou seja, os dois vão ficar constantes. Então, vamos olhar aqui. Aqui a gente tem o quê? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, aqui ela começou o quê? A subir... E ficou o que constante, depois começou a subir de novo, e aqui ficou constante, e começou a subir de novo. Então, se você for olhar aqui, alguém sabe responder pelo que eu falei que agora qual é o tipo de mistura, ó, mistura ou substância que a gente ou se ela vai ser eutética ou azeotrópica. A Guita falou que a substância é pura, mas alguém tem outra ideia? Pode escrever aí, eu quiser abrir o microfone e falar, não tem problema não. A Renata me falou que a substância é pura. Mais alguém? Vamos voltar aqui no gráfico então. Então, se você for olhar o quê? O ponto de fusão e o ponto de ebulição são o quê? Constantes. Se o ponto de fusão e o de ebulição são constantes, então é o quê? Uma mistura, ó, uma substância pura. Por quê? A azeotrópica é só o ponto de ebulição constante e a eotética é só o ponto de fusão constante. Por que, que não pode ser duas substâncias simples? Porque quando duas substâncias simples, se elas forem se juntar, se fossem duas ali, elas formariam quê? uma mistura. Já não seria uma substância pura. Então elas teriam ou ponto de fusão ou ponto de ebulição constante ou todos ou nenhum dos dois seriam constantes. Então a letra D a gente já descarta e como tá vendo que aqui é constante aqui é constante, então é a letra B, a substância pura, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode ir perguntando. Depois eu paro aqui. Na questão 56, as células cancerígenas podem ser destruídas quando expostas à radiação. Então, o cobalto-60 é um radioisótopo aplicado em tratamento de radioterapia. E essa é a equação que mostra o decaimento radioativo dele. Então, aqui mostra que ele vai aumentar o quê? O número atômico. Eu queria falar também, algumas provas, quando a gente vai ver alguma tabela periódica, o número atômico vem em cima e a massa embaixo. Tem alguns exercícios que dá a massa em cima e o número atômico embaixo. Igual aqui, ó, isso aqui se refere à massa e esse número aqui se refere ao número atômico. Então, fica... Ligado, porque às vezes você vai achar, então, o número atômico é em cima e a massa é embaixo. Não, quando faz esse tipo de exercício aqui, ó, é sempre a massa em cima e o número atômico embaixo, tá? Para poder não errar. Porque às vezes, você, se você confundir, às vezes você sabe a questão, mas não confundir isso aqui, você acaba errando ela. Então, de acordo com essa equação aqui, a gente pode afirmar que esse x aqui. Representa o quê? Uma partícula alfa, uma radiação gama, uma partícula beta ou partículas alfa e beta. Então, como que a gente faz para descobrir? A gente tem sempre que saber também assim, o básico, o que, que é uma partícula alfa, o que, que é uma partícula beta e o que, que é uma partícula gama. Então, o que, que é o decaimento alfa, né? que é a partícula alfa? No decaimento alfa, o núcleo é instável. Como ele é instável, ele vai é, emitir uma partícula alfa. Que é o quê? O um núcleo de hélio. E o hélio, se a gente for olhar na tabela periódica, ele tem o quê? Dois prótons e dois nêutrons. Como tem esse decaimento alfa, <cười> desculpa, ele vai fazer o quê? Esse, o elemento, né? não o caso do hélio, mas o elemento que está né, que vai usar o decaimento alfa, ele vai perder 4 de massa, né, ou seja, 4,1 de massa, e ele vai ter o número atômico diminuído em 2. Então, um exemplo aqui, ó, a gente tem o urânio, então a massa é 238 e o número atômico 92. Então, ele vai perder o elemento, né, nesse caso aqui vai ser o urânio, ele vai perder 4 de massa, então 238. Vai passar para 234, porque perdeu 4. E ele vai ter diminuído, né? ou seja, vai perder dois números atômicos. Então, de 92 ele vai passar para 90. Ou seja, ele vai formar um outro elemento químico, que é o tóreo. E a representação é assim: ó, 4, que ele perde 4 de massa e perde 2 de número atômico, tá? E esse símbolo aqui é do alfa. Então, tá vendo que é o alfa é esse aqui, ó. 4. Você pode ver desse jeito aqui os dois, ou assim, 4, massa, e mais 2, que é o número atômico. No decaimento beta, a partícula beta é um elétron que é tirado de um nêutron. Né? Vamos se dizer assim, ele é ejetado de um nêutron. Mas os elétrons, eles não têm massa. Então, a partícula beta também não vai ter massa. O elemento radioativo vai ter um nêutron que vai ser transformado em próton, ou seja, ele vai ter um aumento em um no número atômico, ou seja, vai aumentar um número, vai ser somado, né, mais um no número atômico dele. Para ficar mais fácil de entender. Então, quando esse elemento radioativo ele emite essa partícula beta, ele vai se transformar em que? Em um isóbaro. O que que é um isóbaro? Quando ele tem o mesmo número de massa e tem o um número atômico maior em uma unidade. Ou seja, o mesmo número de massa, diferente número atômico. Então, um exemplo, a gente tem o que? O carbono. Tem a massa aqui, 14. E o número atômico, 6. Como ele está fazendo parte do decaimento beta, ou seja, vai ter um elétron ejetado, ele vai ter o que? Vai ser somado ao número atômico dele, um elétron. Né? ou mais um, né? mais um número atômico, né? fica mais fácil. Ele tem um número atômico 6 e vai ser somado mais um número atômico. Então ele vai ficar o um mesmo número de massa, porque não vai ter alteração na massa, mas vai aumentar o quê? O número atômico. Então vai, passar de... vai deixar de ser carbono, vai ser o quê? Nitrogênio. E ele é representado assim, ó. zero, por quê? Porque não há alteração na massa, e menos 1, um, por quê? Ele vai ganhar mais um próton. Tá vendo? Aí você pode ver o zero aqui do lado esquerdo e o menos um do lado direito. Ou todos os dois do mesmo lado. Só que o zero em cima representando massa e o menos um embaixo representando o próton, que é o número atômico. Já no decaimento beta, a onda é eletromagnética, né? o decaimento beta não é uma partícula. É o quê? É uma onda eletromagnética. E ele é muito o quê? Muito pequeno, essa onda eletromagnética. Ela tem uma maior penetrabilidade nessas, dessas três, que é a alfa, a beta e a gama. Ela é maior em penetrabilidade e ela não tem nem massa e nem carga. E esse decaimento ocorre na emissão de quê? Ondas eletromagnéticas. Então, ao contrário da alfa e da beta, a, radia, a radiação gama... Ela não vai emitir partícula, mas ela vai é, emitir radiação eletromagnética. Por quê? Porque ela é uma onda eletromagnética. Isso, o que, que é uma onda eletromagnética? mais ou menos o que acontece quando a gente vai fazer um raio-x, tá? Essa radiação que tem no raio-x, essa é a radiação do decaimento gama. E eu vou mostrar uma figura, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. não tiver eu vou pegar Acho que eu não coloquei, eu coloquei só no material de vocês. Espera aí que eu vou tentar pegar o material aqui para vocês verem como que é a radiação gama, onde que fica o espectro dela. na hora que sai, volta, não volta de jeito nenhum. Que não, mas vou abrir ela aqui de novo. Aí agora vai aparecer Tá aparecendo? Vou diminuir um pouquinho. mais fácil pra enxergar. Então é assim, ó. O espectro da radiação gama, A gente tem espectro rádio, microondas, infravermelho, a luz visível, o UV, que é ultravioleta, os raios-x e aqui está o quê? A radiação gama, tá vendo? Aí a gente vê o que, Comprimento de onda. Comprimento de onda. Não abriu não, abriu não abriu né? não. Você tá, tá, é, só apareceu a tela, a tela assim, com o ícone, né? A apresentação para 2019. Ué, peraí que eu vou tentar aqui. Peraí. Vamos ver se volta. Pode falar aí, gente, que eu estou. Tô... É não, é alguém que... escreveu a Sofia, mas a Gui escreveu que não está aparecendo. É assim, eu fechei, agora ela não aparece. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Eu vou mandar no material, que às vezes fica mais fácil. Não aparecer aqui? Ela não aparece. Isso aparece. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela inteira. Tá aparecendo ou não? Agora tá aparecendo. Apareceu, né? Deixa eu colocar ela maior. Aí. Agora dá pra ver grande? Eu tá vendo pequena ainda. Tá, grande. É, então tá, obrigada. Aí aqui ó, a gente tem o quê? A energia, ó, rádio, microondas, infravermelho, luz visível, UV, que é o ultravioleta, raio-x e o gama. Então ela tá aqui, tá vendo? Aí a gente vê ó, o comprimento de onda, vai da direita pra esquerda, esse aqui de baixo, e a energia, ela vai da esquerda pra direita. Então, a gente vê o quê? Que ela é uma onda eletromagnética. Se ela é uma onda eletromagnética, ela não é uma partícula. Então, a radiação gama, ela não tem massa. Então, ela não vai sofrer o quê? Nenhum desvio. Ela não sofreu, né? Ela não, vai sofrer. Ela não sofreu nenhum desvio quando o Rutherford fez o experimento dele. Então, como ela não sofreu desvio, a representação dela é só dada mesmo pela a letra Q, Y vendo aqui, ó. vai ser representado pelo... Não é uma letra Y, mas é gama, né? Mas, se você for escrever, mais ou menos parecido com o Y. Então, como que a gente faz de exemplo? A gente tem o quê? O galho. Tem, ele tem o quê? Massa 67 e o número atômico 31. Como a radiação gama, ela não perde, né? não ganha nem massa e nem número atômico, ela não muda, então, ela continua o quê? Com o mesmo número de massa e o mesmo número atômico. Mas é representada pela letra gama, né? Que é esse Y aqui. Então, no exercício, perguntou qual seria... Deixa eu pegar ele aqui. Vou voltar para ele. Então, qual seria a radiação que foi representada pelo X? Então, é esse aqui, ó. Então, esse aqui seria a radiação. Então, a gente tem o quê? O número de massa. Não mudou o número de massa. E não mudou... Mudou o quê? Só o número atômico. Passou de 27 para 28. Então, de acordo com o que a gente viu, nas partículas alfa, partícula beta e na radiação gama, qual vocês acham que o X está representando? Ele está representando qual dessas partículas? Escreve para mim aí. Deixa eu ver qual é a letra B. Deixa eu pegar. Deixa eu ver se eu tenho. Tem. Radiação gama? Deixa eu ver aqui. Alguém mais tem alguma outra sugestão? Eu coloquei o B, B representando o beta. Tá. Mas qual a letra? Você colocou a letra B, mas aqui, deixa eu ver qual que é. É a C. Ah, tá. Ah, porque eu vou ler, se eu não colocou gama. Tá, então é partícula alfa, radiação gama ou partícula beta? É a, b ou C? Fica mais fácil sim. Alguém mais acha alguma outra letra sem ser AB? Alguém te coloca a letra C, eu acho. Rita marcou a letra C, parece, né? Parece que o B que ela colocou é B de beta, aí, linda? É, não, mas depois ela falou que é a, é a C. Ah, tá, você colocou beta, mas você marcou a letra B? Guita, foi isso? Não, marquei a letra C. Ah, você marcou a letra C. Mais alguém tem outra sugestão? Gente, eu vou falar uma coisa com vocês que eu falo com meus alunos. Nunca pense que a pergunta SUS é idiota, gente. Pode perguntar. Porque pergunta idiota é aquela que a gente não faz. Porque na hora da prova vocês não vão poder perguntar para ninguém. Então aproveita, pergunta. Não. Ai, ah, eu tenho vergonha de perguntar. Gente, não tenha vergonha de perguntar. Eu falo que na faculdade eu passei muito aperto, que às vezes eu não perguntava. Depois eu passei a perguntar, perguntava até demais. Por quê? Você vai para casa com dúvida, vai fazer prova com dúvida e ninguém vai tirar a sua dúvida. Então, aproveita que na hora da prova ninguém pode tirar dúvida. O professor está lá, está aqui para poder explicar. Tem dúvida? Pergunta. Ou está com vergonha? Manda depois, mas não, não fica com dúvida, não. Porque depois na hora da prova, se eu tivesse perguntado, eu saberia. Aí você não perguntou, não vai saber. Então, pode perguntar. Ainda mais se você escrever no chat, não estou vendo ninguém. mesmo, né? está assim, tá todo mundo. Só com desenho. Então, se tiver com dúvida, pode perguntar. É a melhor coisa que vocês fazem é perguntar quando tem dúvida. Ninguém quer perguntar mais, não? Não, né? Ninguém quer escrever, não? Então, a, a, a resposta correta é a letra C mesmo, que é uma partícula beta, que a gente viu que na partícula beta, ele, os elementos viram que? isóbaros, ou seja, tem é o mesmo número de massa, né? Mas aumenta um número de próton, que é um número atômico. Então, aqui no caso, o X representa aqui a partícula beta, é a letra C, tá? Eu fiz oh, um resumo, vou mandar no PDF para o Denilson, aí ele manda para vocês no grupo direitinho para vocês darem uma olhada. E se eu conseguir fazer a letra o 52 de um jeito que vocês consigam entender, eu vou mandar para ele também. Porque não adianta eu fazer vocês não ficar, porque eu não vou poder explicar depois como que. Eu consegui montar aí. Então, eu vou tentar fazer isso do jeito mais simples para vocês conseguirem entender. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Vocês têm prova domingo, né? Dia 19. Então, para eu Vou te mandar uma pergunta no, no... É, porque ela falou que não é sobre esses exercícios aqui. É um outro, aí ela vai mandar para mim. Aí eu vou tentar fazer para ela no assim, um jeito mais fácil para poder... Ela entender. Eu falei, não adianta você fazer um negócio e o aluno olhar e falar assim, não sei o que é isso. <risos> É, é, eu tenho certeza que suas dicas vão ser muito boas aí pra turma. E a turma pois. é bem complicada, é né, A turma aí que também... É, hoje parece que só tem Emre aí, que é do, é do segundo, né? O resto do mundo é do segundo, deixa eu ver aqui. Então é a turma que, depois que o, que o bebê nascer aí, tiver um, um tempinho aí, você vai saber é a turma que a gente vai contar com você, uhum. né, Não, pode né, deixar. Assim que... Dá uma folgada aqui do bebê, aí eu, te, eu entro em contato com vocês, a gente fala, ó, a partir do dia tal eu já posso ajudar os meninos mais. Porque aí no começo do ano, até acho, final do ano, acho que é mais fácil do que muito em cima, né? Maria Camila, mas, mas, mas Gabi vão passar agora já no, no, no país, né? né as meninas? E as meninas vão estar tá aí também... É... Dobrando pontos, né? Então é interessante, é uma nota boa, mas... É, ainda mais é, se vai dobrar, né? Quando for no, no ano que vem, a gente começar aí é, pro país, né? O Enem, né, menino? Todo mundo sair tá Enem, acho que a gente vai contar muito com a, com a parceria sua aí. Não, pode deixar. Minha especialidade Talvez. é as provas do Enem vestibular, que os meus cursos são é um... voltados mais para ele. Tem algum comentário para fazer? É... Tá... Não, é só mesmo falar com os meninos, igual eu falei, né? Tinha que aproveitar, se tiver com dúvida, perguntar, porque na hora da prova não tem como tirar dúvida. E não é só comigo, não. Até em sala de aula, tá com dúvida, eu vou perguntar, todo mundo vai rir. Mesmo que os seus colegas de sala riem, gente, não, não, não importa. Se você tem dúvida, tem que perguntar. Às vezes a dúvida sua é a mesma da dele, só que eles têm tanta vergonha, não perguntam, Rida sua, mas quando a pessoa responde, eles entendem o que, que eles tinham dúvida. Então, assim, tem dúvida, pergunta mesmo. O professor está lá para isso, para tirar dúvida, para ensinar e é para tirar dúvida. Então, não, não, não fica com medo de vergonha, não. Fala mesmo. Aí eu não sei se assim, assim, nossa, eu, eu falo porque eu já fui estudante, então, aluno fala assim: nossa, que pergunta idiota! Não é idiota, se você não sabe, você tem que perguntar. Idiota, você não fica no saber e também não perguntar e continuar sem saber. dizer, Eu falo, pergunta idiota é aquela que você não faz, porque você fica assim, você não faz, você não sabe, não faz e fica sem saber. Então, tem dúvida, pergunta mesmo. Alguém quer perguntar? Não. Não. <risos> Eu acho... Eu acho que eu tô confundindo física com química, porque <risos> tem umas questões que, que, igual mesmo, tem massa molar, mas tem umas coisas de física, aí eu fico assim, uma, é química, é física. É uma parte da fisico-química que junta uma com a outra, mas às vezes usa assim, é só, só dar uma olhadinha, às vezes o exercício, o que, é que o exercício tá falando, porque tem a parte de físico química que junta as duas. Aí vocês podem achar assim, não, é físico química? É físico química? É as duas. Eu vou te mandar a questão no tá, manda Instagram. manda pra mim, que aí eu dou uma olhada nela. Às vezes eu consigo te ajudar no que você pode ter errado. Tá, você quer que eu mande é, digitar, digitalizado ou você quer que eu mande foto? Vê qual que é o melhor. Se você puder digitalizar é melhor, mas se não tiver pode tirar foto, não tem problema não. Viu? Manda logo, que daqui uns um dias ela não vai poder responder, não, que vai estar... Tá... Não, mas às vezes vai ela vai fazer filho. prova esse final de semana, então manda para mim hoje, no máximo, até amanhã. Que aí dá para eu poder olhar, se ela for fazer prova, tiver conduta para fazer prova, e a prova já é domingo, mas né, você só vai tirar de uma vez. A não ser assim, tem... ah, não, é dúvida, mas eu não vai cair isso na prova, alguma coisa assim? Não, tem problema, Essa mandar depois, não, não mas... É porque essa aqui é do Sase, da primeira etapa do Sase. E é ano que vem ainda. Mas aí eu queria tirar essa dúvida porque ah, às vezes. Ah não, quanto mais cedo você tirar a dúvida é melhor, porque aí você pode fazer às vezes outros exercícios e a dúvida daquele você já sabe. No próximo exercício você já não vai ter mais dúvida. Pode mandar para mim. Ou você manda no Instagram ou você pede o Denilson para mandar para mim, não tem problema não. Tá ah, bom, então. Anaína, mais uma vez, muito obrigado. Deus te deu uma boa hora. Não sei se o pessoal fala assim na região sua, né? Ah, é, não, é. Boa hora. aqui daqui no Norte, a gente fala quando vai ganhar o Deus te deu uma boa hora. É, não, As minhas não, bem, não sabia isso, não é mais antigamente, é? antigamente a gente falava aí Não, muito hoje em dia assim eu... também. Ainda é mais eu que mostro a cidade do interior, é tudo de antigamente. <risos>